Você provavelmente já deve ter ouvido falar em Bitcoin. E cerveja Bitcoin. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Breja Manicos agora. Vamos provar essa maravilha aí, estilo belga. Neste evento maravilhoso, o Drug Truck. Então, é, a gente está no Fã de Parque Carioca, a gente continua aqui no The Drug Truck, a gente vai provar hoje a nossa bierteria aqui, ela está fazendo a Bitcoin, só que a gente vai beber um tap Golden Ale. Então, como é que, o que, que a gente espera dessa cerveja, ô, ô, Fábio? O que, que a gente pode é, esperar de cor, sabor, aroma? Vamos lá. Bom, essa é uma Belgian Strong Golden Ale, né? Aqui a gente abrevia a falar Golden Ale. É um estilo belga. A aparência dela vai parecer um pouquinho com uma American Lager, mas não é. E ela, ela tem um, um amargor moderado e um álcool um pouquinho elevado. Ah, é isso que eu gosto. Vamos provar essa melisura aí? Vamos lá. Vamos lá? o aroma dela nossa mãe, nossa... então galera a... essa cerveja ela tem um, um gostinho de fruta né mais pra, pra, pra banana é por conta da fermentação dela mesmo só que o rei... retrogosto dela é zero cara depois de um tempo se você quiser beber uma Pilsen pode beber que não vai ter problema nenhum cara o bacana daqui, por exemplo, é a cerveja chamada Bitcoin, né? Aqui no The Dunk Truck, você pode beber a Bitcoin pagando com Bitcoin. Então, a galera da Bierteria aí sempre inovando, né, cara? Esses caras são demais. O Dalmo, o cara tem, tem uma visão além do alcance, é igual o Thundercat. Então, cara, cerveja sensacional. Vocês vão falar sobre o teu alcoólico aí, né? Teor alcoólico que eu gosto bastante, bem elevado. É, o gostinho dela tá sensacional. Nota 9.9, sensacional. Então cara, isso é um estilo que tem uma um teor alcoólico bem alto, né? Aí, mas não tem aquele não tem aquela porrada do álcool. É bem bem é bem sutil isso. Isso é perigoso inclusive, né, é, cara? Muito. <risos> muito. Mas assim, é, e no finalzinho você sente o cítrico da, da, do estilo, sabe? Tem, mas não tem o retrogosto como você falou. Muito boa a cerveja, muito boa, eu indico. Nota. Pra mim é nota 10 dentro do estilo. Show, Fábio, agora é contigo, amigo. Bom, antes eu deveria falar que os exemplos que nós temos de grandes cervejarias nesse estilo é Duvel, Delirium Tremers e Lucifer, Três espetaculares cervejas. Top. E, di e diga a vocês, já provei as três e essa aqui é a melhor. Eu tenho que falar a verdade. Quando vocês forem procurar uma, uma Golden egg, um estilo, é importante frisar que o sedimento no fundo da garrafa não vai para o copo como uma vaze. Não okay? vai. ok? Não vai. Essa Tem maravilha aqui tá com 7,8% de teu alcoólico. O estilo vai de 7 a 12%. Então tá dentro do estilo. O IBU, ele, é, ele vai um pouquinho acima de, de, de 20 BUs. Essa aqui tá com 22 e não tem retrogosto nenhum. Ela, ela, ela, a harmonização de uma Golden Ale. pode ser Boa. panetone, aquele panetone com fruta, né? Chocotone não, panetone com panetone, fruta, é. queijos azuis, entendeu? E também, é, frutos do mar. Também. Frutos do mar também vai muito bem. Paelha. Vai muito bem com esse prato aqui. Eu não tenho outra, outra nota pra dar que não seja nota 10. Então, galera. Melhor que o Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no nosso Instagram. Vira e mexe, tem uma promoçãozinha aí. Fica sempre ligado. E se for dirigir. Se for beber. Chama a gente! Ah, moleque!